Senhoras e senhores, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao último Chá com Alvinho da temporada, o Chá com os Finalistas. Muito bem, agora é para valer, agora a história está acabando. Olha, é o seguinte, vocês que já acompanham o Chá com Alvinho de outras temporadas sabem que o Chá com os Finalistas é diferente. Ele vai ser postado exatamente ao mesmo tempo e ele segue um roteiro um pouquinho mais quadradinho para que eu não interfira sem querer e favoreça um ou outro finalista. Se você está começando por aqui, o nosso convidado que está aqui ao meu lado é o senhor Leandro Haddad, 27 anos, mora em São Paulo, vem da temporada 11, Uganda onde ele foi o sétimo eliminado e aqui conquistou, então, o que todos os Second Chancers queriam ter conquistado, que é a sua vaguinha na final para defender o seu jogo com o júri. Seja muito bem-vindo, Haddad. Pobre amigo, estou muito feliz de chegar nesse chá. Eu sempre falei para você que eu não queria fazer chá. Eu queria só fazer o chá de finalista. E agora eu tô aqui, então eu tô assim, ó. O universo escutou, né, Dico? Tá certo. O não tô. só o universo, né? Agora a gente vai entender como é que o universo escutou essa história. <risos> <O> universo. É. <risos> oh, gente, então, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o senhor Haddad, já deixa aquele like esperto no vídeo, se inscreva no canal do BD ativem o sininho para receber as notificações e descobrirem aí quando vem novidades dos próximos eventos aí do Survivor BD. que agora não tem mais chá por enquanto. Primeiro de tudo, Haddad, é, você vem de Uga Uganda, né, temporada 11. Lá você ficou na sétima colocação. É, hum. A primeira coisa que eu queria que você fizesse é um paralelo da sua experiência em Uganda é, com a sua experiência aqui em Ucrânia. E trazendo assim, o que, que você trouxe dos erros que você cometeu lá, que tá. ocasionaram a sua eliminação, e que aqui você reverteu isso e conseguiu chegar na, na final. Tá, então vamos lá. Em Uganda, quando eu joguei, foi uma temporada né, dos héteros versus gays. Eu estava na tribo héteros, só que nessa época eu já tinha né, um rolinho ali com o próprio irmão do moderador, o VD, né? Então, tipo assim, eu tava camuflada ali. Então, é, não era, é, eu sentia que aquela experiência não era totalmente verdadeira para mim, entendeu? Porque eu já tava ali numa tribo que não era para eu estar. É, eu era muito imaturo na época, eu tinha uma personalidade muito mais explosiva do que eu tenho hoje. Então, eu queria jogar e foda-se todo mundo. Sempre pensei, não vou fazer F2 com ninguém, eu não tô nem aí pra ninguém, eu vou falar mesmo. E levei a temporada de Uganda dessa forma. Eu consegui no começo, tipo, me fortalecer com algumas pessoas, só que chegou o momento que eu fui no exílio e eu peguei o, é, a pista do ídolo, achei o ídolo, fiz uma pista falsa, e na época eu não tinha muita noção de Photoshop, dessas coisas, e passei para minha aliada. A minha aliada percebeu que era uma pista falsa, foi e armou totalmente um blind para me tirar. E eu saí com o ídolo no bolso. Aí a minha lição foi, puta que pariu, confio nos seus aliados. Tipo assim, você precisa abrir seu jogo, você precisa falar sobre as pessoas que você confia, sobre as pessoas que vocês podem jogar junto, sobre o que você quer no futuro, não adianta você só falar que está com aquela pessoa e ponto. Você tem que provar, né? Então, em Ucrânia, eu tentei é, entrar no jogo de uma forma que eu conseguisse bastantes aliados, só que eu ia ter que saber que aliado, para cada aliado, o que eu ia contar. Eu sei que eu não ia poder esconder o meu jogo 100% de ninguém, como eu sempre quis. Eu sabia que se eu achasse um ídolo, eu teria que contar para as pessoas, só que nem tudo, na verdade, né, eu nem segui a risca isso, tanto porque eu, teve um momento do jogo que eu achei um ídolo em Ucrânia, eu sei que é um ídolo falso, mas eu decidi não contar para as pessoas. Então, em Ucrânia, eu pensei... É... Eu preciso vir muito mais maduro, eu preciso focar no social, eu preciso é, grudar nas pessoas de uma forma que elas queiram jogar comigo, por mais que eu faça alguma merda, por mais que eu seja alvo, por mais que qualquer coisa, elas precisem de mim. E em Uganda, não. Em Uganda, eu, tipo assim, tava jogando sozinho, eu não fazia contenção de danos, eu não pensava nas, no que as pessoas queriam. Então, tipo, foi um jogo muito mais individual. Já em Ucrânia, não. Em Ucrânia, eu sabia que eu ia ter que... Sempre estar tá ali com alguém. Porque eu sozinho, eu já tinha um alvo entrando em Ucrânia. Então, eu sozinho, eu sabia que ia ser muito, muito, muito, muito difícil para eu conseguir esconder tudo, tudo, tudo do meu jogo para todo mundo. Então, essa que foi a lição. Eu, tipo, ser mais aberto com meus aliados e... que é só assim que a gente passa confiança para as pessoas, né? Então, não adianta. Muito bem, é, gente, a, vocês não estranhem, tá? Eu não faço comentários mesmo nesse chá dos finalistas, porque é isso. Para eu evitar problemas, não farei comentários. Por favor. Bom, depois eu comento o que, que eu achei. <risos> é, olha só, o segundo momento do nosso chá, eu pedi para Pedrinho e Haddad me encaminharem cinco momentos que eles acham, cinco elementos, ou momentos, enfim, que eles destacassem cinco pontos da trajetória deles que eles queriam falar um por um aqui, é, que eles acham que foi fundamental para a trajetória deles em Ucrânia. Então, a gente chegou nessa parte aqui do chá com o Haddad. E o primeiro momento que o Haddad destaca é a aliança com o Pioti. Posso falar? Pode falar. Tá, ah, vamos lá desde o primeiro dia, né, Pioti no Cash, eu falei, VD me colocou no jogo com o meu melhor amigo. Tipo assim, eu já joguei outros jogos com Piotr, e nenhum dos outros jogos a gente nunca foi aliado, aquela rata me traía, eu traía ela, nunca dava certo. Só que por, um, por ser um jogo com 25, 24 pessoas além de mim, eu sabia que eu no começo eu ia ter que me agarrar a pessoas que eu já conhecia. Eu sabia que eu tinha o um alvo, eu sabia que eu precisava é, trazer um certo conforto para essas pessoas que já me conheciam, de que, nesse começo, era bom jogar comigo. Então, eu pensei, óbvio que eu vou ter que jogar com o Pioti. Tipo assim, impossível. Ainda mais porque no primeiro dia já vieram muitas pessoas falando que a gente tinha aliança, falando que a gente é, tinha a aliança de São Paulo, porque tinha eu, tinha piote tinha Pamplona, tinha... Luciano, que não é de São Paulo, e Ramon também, mas eram meio que dessa turma de amigos. Então eu já sabia que eu não ia ter que declarar uma guerra contra Piote só para superar as expectativas, é, tipo assim, para superar as expectativas das pessoas e elas falarem: "Nossa, o Leandro realmente não está com o Piote". Desculpa, eu não ia fazer isso, já que eles estão falando isso, então vamos se juntar mesmo e vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. E com o piote, desde o primeiro dia, a gente sempre foi muito aberto com o outro em relação às pessoas que a gente confia. Assim, um <risos> uma curiosidade é que sempre de noite a gente pegava e ficava, depois que todo mundo dormia, a gente pegava e falava, ai, como forma de amizade também, jogar com um amigo, eu nunca tinha jogado, então pra mim foi totalmente diferente essa experiência. Aí, tipo assim, a gente chegava de madrugada, ia e contava quantos kbytes, megabytes, cada pessoa tinha com, quanta... com cada pessoa do cast no WhatsApp. A gente, tipo, comparava, assim, o nosso jogo, se a gente estava se assim, conversando com as mesmas pessoas, se a gente estava sabe, se dando bem com as mesmas, e a gente começou a reparar que, tipo, o, o jogo tava caminhando para esse jeito, de as pessoas que ele tava ficando próxima, eu também estava ficando próxima, então, mais um motivo pra gente jogar junto. E, e até o último dia do jogo, a gente continuou juntos, a gente antes da merge, assim, a gente sabia que, por exemplo, numa fusão, a gente poderia se voltar contra o outro, só que a cada rodada, as atitudes das pessoas, as, os boatos que eles inventavam de pré-aliança, tudo foi fazendo a gente se juntar cada vez mais e mais e mais e a gente, tipo, perceber que uma final entre nós dois, pelo menos eu tentei fazer o Piot perceber isso, ele disse também que, a, que é que acha que uma final comigo seria melhor. É, de, porque a nossa história estava sendo muito... não parecida, mas assim, a gente tinha uma história conjunta. É como se tivesse eu e ele andando de mão dadas, o piote agarrado em algumas pessoas, eu agarrado em algumas pessoas, e nessa caminhada às vezes a gente ia soltando uma pessoa ou outra, às vezes a gente ia misturando as pessoas, e, tipo, tava dando muito certo. Não tinha por que a gente se virar um contra o outro, entendeu? E ele me passava muitas informações desde o primeiro dia. que Eu já sabia que ele tinha uma relação a mais, assim, com o Wesley. Eles estavam flertando. E eu sabia que, no começo do jogo, o Pedrinho, ele, tipo... Poderia usar isso pro benefício dele no jogo. Só que... Com o tempo, eu fui percebendo que ele estava misturando o um emocional com o um jogo. E eu não ia, tipo, falar assim pra ele, não, não mistura. Tipo, eu, eu queria que ele misturasse emocional com o um jogo para tipo assim, ele pegar e me passar todas as informações que ele conseguisse com o Wesley. E dessa forma, tipo, eu conseguia juntar as minhas informações e as deles e a gente sabia de praticamente tudo o que acontecia no jogo. Tipo assim, aí você me pediu para falar, né, cinco momentos que foram decisivos do meu jogo. Eu, se eu pudesse, eu mesclaria já tudo agora, porque foi os cinco momentos que eu falei, eles estão todos conectados. Que é a minha aliança com o Piot, a minha uhum. aliança com Wesley, devido tipo ao Piot, entendeu? Eu fui me aproximando muito do Wesley com o decorrer do jogo, porque eu sabia dos passos que o Wesley estava dando o tempo inteiro. Então, por que, que eu não vou me aliar a ele, sendo que eu já sei tudo o que ele quer fazer, entendeu? E chegou no momento que, em vez de eu saber tudo que ele fazia pelo Pioti, eu comecei a saber por ele, porque ele começou a contar tudo para mim diretamente. Então, foi tipo assim, win-win, sabe? Não tem por que eu não fazer essas conexões. Ok. Ou se... Ah, e outra coisa, com o Pioti. A gente chegou na Merge e a gente viu... Chegou o um momento do jogo que a gente percebeu que a gente não ganharia, a gente acha que não ganharia de ninguém, por determinados motivos. E a gente combinou de fazer todo um plano, um esquema, para ativar o F2 enganar todas as pessoas e chegar no final nós dois, porque no fim as pessoas, por mais que essa temporada criou todo um clima pesado, teve muita treta, teve muita coisa assim, sabe, desgastante, e eu sei que o meu nome do Piotr estava envolvido e que as pessoas, de certa forma, estavam putas com a gente, às vezes estavam, não estão mais, não sei, mas a gente chegar no fim era o cenário melhor. Então, tipo assim, o jogo inteiro, a gente sempre tava ali, lado a lado. E, tipo assim, ele não era meu F2, assim. Eu sempre falo, eu não jogo com F2, eu não tenho F2. Só que, tipo assim, o F2 dele era o Wesley. O meu F2, que é a primeira vez que eu realmente criei um F2 num jogo, era o Kleber. Então, a gente foi lidando com tudo isso e chegamos no fim juntos. E é, tipo assim, não tem como... Eu não falar que isso foi benéfico para mim, né? Porque no final, olha quem que tá. Eu e Pioti. Ou seja, se a gente tudo que a gente fez deu certo, porque a gente tá no fim. Então, isso foi um ponto muito importante para mim, a aliança com o Muito bem. O segundo momento que você escolhe é uma outra aliança, dessa vez com o Kleber. Uhum. Aham. Ah, pode falar. <risos> Quando começou a, a, a, a divulgar as tribos, na mesma hora eu pensei, porra, eu vou me juntar com o Eduardo e com o Lindo. Porque o Kleber, ele não queria falar sobre jogo, ele não queria falar sobre a Aliança quando formaram as tribos. E a Marcela, tipo assim, sumiu, sei lá, tipo, cagou, sabe? Na hora da divulgação das tribos. Então eu falei, porra, já vou me garantir, ele é a maioria. Eu, Eduardo e Lindo, a gente se juntou. Só que muita coisa foi acontecendo que eu percebi que eu... Talvez eu não era a, a, tipo, o número um do Eduardo e nem o número um do Lindo. Eu percebi que os dois, eles estavam muito juntos. Eu percebi que eles não me passavam informações sobre as pessoas que eles estavam juntos, que é o que eu falei no começo, sabe? para mim, eu teria que jogar com pessoas que me passam informações, e eles não me passavam. A única coisa que a gente tinha em comum era uma aliança intertribal, que era eu, o Lindo, o Eduardo, Bioti, Yuri e Luciano, só que tipo, seis pessoas não garante uma estabilidade num jogo com 25 pessoas, entendeu? Aí nisso tudo, o Lindo e Eduardo, o Kleber, antes da aliança do Kleber, eu e o Kleber, a gente. Depois disso, o Kleber descobriu que ele seria o provável Bottom. Ele foi e discutiu comigo, veio conversar e a gente acabou discutindo. A gente, tipo assim, meio que ficou escancarado pro jogo inteiro, que era o Kleber e o Bottom. Só que aí eu fui percebendo que, tipo, tinha muita coisa ali estranha, né? Igual eu falei. O chegou no segundo, queridinhos, foi quatro da Mokoshi. E um foi o Eduardo. O outro, ninguém ficou sabendo quem foi. Eu sabia que eu não tinha. O Kleber falou que não era ele. O Lindo começou a ficar muito suspeito nesse dia. Falou que ia ficar um dia off. Tipo então, assim, quem que vai, fica um dia off logo depois de supostamente ir para um exílio? Tipo assim, velho, não dá. Na minha cabeça, o Ramon, ele, tipo, também falou 10 mil vezes que não era ele. Enfim, todas essas desconfianças foi... E eu fui colocando na minha cabeça. Porra, eu devia estar tá na melhor posição na minha tribo. E não o Eduardo e o Lindo. Eu quero estar na melhor posição. Eu quero ser o swing vote. Eu quero ter é, a possibilidade de escolher o meu caminho. Eu fazer o meu destino. O que, que eu fiz... Fui e abordei o Kleber. O Kleber já tinha, na verdade, me abordado para a gente fazer uma suposta aliança de... de pra, já que todo mundo acha que a gente ia estar brigado, aí isso ia dar certo, só que aí eu peguei... Na mesma hora, contei pro Eduardo, pro Lindo, falei que ele tava tentando fazer isso, que era patético e blá blá blá. Só que depois de tudo, o Rafa pegou... O Rafa, uma rata, né? O Rafa pegou, me ligou... Contou que, tipo assim, tinham várias conexões ali do jogo Que a gente sabia, mas que as pessoas não assumiam Tipo, o Eduardo Leal, o Eduardo Rodrigues, Christian Gritem, Hugo, tipo, Gurgel Esse povo todo, eles não, poder, por, não eram uma aliança, óbvio, gigante Mas eles tinham aquelas conexões entre eles Então, tipo assim, é muito fácil essas pessoas se juntarem se elas precisam E como ninguém me falava... É, é, isso eu percebi que eu realmente estava por fora e eu poderia ser apenas um número para o Eduardo e para o Lindo para chegar numa fusão e eles me descartarem. Fui, falei com o Kleber, falei, amigo, vamos botar real essa aliança? Vamos fazer real? Peguei e contei para eles, contei tudo que tinha acontecido todos os planos, eu, Eduardo e Lindo, contei tudo, e a gente foi, começou a confabular e, tipo, ele começou a contar tudo, sabe, contava que ele e a Marcela já sabiam que era um bottom e blá blá blá, e comecei a colocar a desconfiança no Lindo, que como se fosse o Lindo que tivesse feito tudo para eu e o Kleber, a gente criar um atrito, o Lindo e o Eduardo terem o poder de escolher quem sai, eu ou o Kleber, e a Marcela seria um voto fácil para eles? Simples. Aí eu peguei, a gente viu que no fim de tudo, a gente estava só se fudendo, a gente não estava numa posição boa. Tipo assim, a gente vai deixar duas pessoas, tipo assim, é, resolver o nosso destino? Não. A gente se juntou e a gente foi, puxou a Marcela e... E foi no que deu, aí até saiu lindo, blá, blá, blá. Só que durante o jogo, eu e o Kleber, a gente se formou F2 Real. Ele, ele igual eu falei de, de Kbytes com as pessoas no WhatsApp, ele teve uma época no jogo que eu fui ver quantos ele tinha, ele tinha assim, vamos pôr, 100kbytes, não sei se é kbytes ou megabytes, e as outras a segunda pessoa que mais tinha, tinha 20kbytes 20, 20 megabytes, ou seja o tanto que eu conversava com o Kleber era pra caralho, pra caralho ele me passava muita, muita muita informação, e a gente trocava muita informação, e eu falei, porra, é isso que eu quero pro meu jogo, e durante o jogo ele sempre foi me passando informação ele que me contou da aliança dos rangers, ele que me contou de tudo, tipo então igual o Piote, ele é uma pessoa que eu tava ali deixando do meu lado só pra me passar as informações do jogo tipo, não só pra passar, óbvio mas era uma pessoa que eu usei pra coletar as informações porque uma coisa que eu gosto de fazer no jogo é coletar as informações e depois ver o que, que eu vou fazer com elas então, eu já tinha informação do Pioti, já Agora eu tinha informação do Kleber. Então, tipo assim, eu só tava ali acumulando a minha munição pro jogo. E foi isso. Só que, né, chegou o um momento que a gente tirou o Kleber. E eu fingi que eu não sabia. Só que, na verdade, foi todo um plano arquitetado por mim e por Pyotti pra tirar o Kleber, tadinho. Mas eu te adoro, amigo. Foi ótimo jogar com você. Você. É muito divertido você. A sua visão de jogo é perfeita, é muito boa, e quem te subestimou, desculpa, mas é que não estava perto de você para saber o quanto você é bom para o jogo de uma pessoa. Pronto. Acho que é isso. Muito bem. O terceiro momento também uma outra aliança que o Haddad selecionou, que é a aliança com a Marcela. Sim, depois que eu e o Kleber a gente se juntou, a gente, óbvio, né, sabia que precisava da Marcela. E eu sempre tive, assim, uma pulga atrás da orelha que, do, da mesma forma que eu seria o terceiro entre Eduardo e Lindo, eu poderia ser o terceiro entre o Kleber e a Marcela, entendeu? Ou seja, é, eu precisei ser o F2 do, do Kleber para também tentar algo sozinho com a Marcela. Tipo, eu sabia que os dois estavam juntos, eu sabia que nós três estávamos juntos. Só que, com o decorrer do jogo, eu sabia que o Kleber era uma pessoa que eu queria descartar primeiro, por causa que ele estava cada vez mais tendo um jogo muito melhor. E a Marcela, ela tinha um jogo bom, só que, se ela fosse perdendo os seus aliados, para quem que ela ia correr? Para mim. Então... Durante o jogo a Marcela ela só foi crescendo. Eu lembro que ela fechou a aliança comigo quando ela tava bêbada, tipo ela pegou e mandou mensagem para mim em áudio falando: "Ai ah, é que que eu fui uma pessoa que deu abertura para ela e que se ela fala que tá com você, ela realmente tá e que ela ia jogar comigo". Então eu confiei. E do jogo inteiro até esse fim eu fui percebendo que cada vez mais, cada cada jogada, cada eliminação eu, te, eu fazia pensando em trazer ela próxima de mim. Igual eu disse no meu FTC. Teve jogadas que eu fazia porque eu sabia que a Marcela ia ficar sem saída e ela ia ter que recorrer a quem? A mim. Entendeu? Então, tipo, eu fiz o máximo para deixar ela perto de mim e ela confiar em mim. Tanto que chegou nesse fim do jogo, por exemplo, no F5, o piote e o Wesley, queriam que o Wesley ganhasse imunidade, porque é muito fácil para eles tirarem a Marcela, que não, seria a última pessoa que levaria um dos dois pra final, entendeu? Sendo que ela levaria eu. Então, tipo, tudo que eu fiz foi para deixar a Marcela mais próximo de mim, e eu consegui chegar mais longe no jogo, mas de uma forma que depois eu conseguisse tirar ela, porque eu sei que ela ia chegar no fim, ela ia surgir com um monte de planinho escondido ali, e ela ia se dar muito bem. Igual teve um momento do jogo que eu, ela e o Jairo, a gente fez uma aliança. E, tipo assim, depois de um tempo foi exposta, mas pelo menos valeu a pena, tipo, fazer essa aliança com ela e com o Jairo. E tudo que eu fiz com a Marcela, foi muito bom. Ela me ajudou muito no jogo, obrigado amiga. E é isso. Ok, mas um, o quarto momento também é uma aliança com uma pessoa específica, você já até falou um pouco, mas se você quiser detalhar melhor, é a aliança com o Wesley. Então, a aliança com Wesley foi algo que no começo eu foi meio, não, que, não imposto, mas era algo que eu sabia que eu precisava fazer para me dar bem no jogo. Tipo, eu não tive um contato muito forte com ele no começo do jogo. O nosso social não tinha fluído tanto, só que eu sabia que ele tinha a relação ali com o Piote. E o Piote, o jogo foi passando, ele sempre, o Wesley sempre apontando as coisas pro Piote, e o Piote me contava tudo, sabe? Então, tipo, eu precisava aproximar do Wesley, e o Piote fez o papel de me aproximar do Wesley. Entendeu? Tipo assim, fazer o Wesley também se aproximar de mim. E nisso tudo é a mesma coisa da Marcela, do Kleber. Tipo assim, nós cinco, eu, Kleber, Marcela... Wesley, Piot, a gente tinha um F5. A gente chegou um momento do jogo que nós cinco, a gente estava com controle. E o Wesley é a mesma coisa das outras pessoas. Ele foi como se fosse um pilar para mim chegar mais longe do jogo. Uma pessoa que eu sei que no final, que, que com o decorrer do jogo, ela estava construindo um currículo muito bom. Então, eu sabia que eu precisava ser aliado dele, porque em algum momento do jogo, quem que ia ser alvo? Ia ser eu, porque não sei porque o povo gosta de meter aula no meu cu, e ele, porque ele teve um jogo muito bom. Então, tipo assim, eu só tava de novo é, juntando o útil com o agradável, sabe? E o Wesley começou a me passar muita coisa. O Kleber me passava as coisas do Rangers, e chegou um momento que o Wesley também começou a me passar as coisas deles. Então, eu fui vendo que cada vez mais o Wesley confiava em mim, tanto que chegou no F5, o Wesley confiava muito, muito, muito, muito em mim. Ele não achava que eu poderia trair ele. Só que eu já era premeditado, tipo, eu fazer de tudo para vencer a prova no F5 e, e tirar o Wesley. E mesmo se não, eu não ganhasse a prova, é, eu e o Pioti, a gente ia dar um jeito de fazer alguma divisão maluca de votos para o Wesley sair. Porque, igual vocês viram, na merge foi só divisão de votos bizarra, né? Tipo assim, e não foi nada à toa, entendeu? Tudo que aconteceu ali foi programado, tudo foi premeditado. E a maioria, praticamente quase todas as coisas foram com Wesley, com Piotti com Marcela, com Kleber. Então não tem como eu falar que essa aliança, minhas alianças com eles, as alianças que eu tinha com eles, por exemplo, aliança minha, Kleber, Pioti, aliança minha... É, Piot Wesley, Aliança minha, Marcela Kleber, Aliança minha, Marcela Kleber, Piot, Aliança de nós cinco, entendeu? A gente meio que assim conseguiu dominar um grande é, conjunto de, de informações sobre o jogo e moldando o jogo da forma que a gente queria. Então, tipo assim, impossível. Eles foram muito importantes pro meu jogo e não tinha como falar outra coisa. Bom, tá. muito bem. O seu quinto momento, diferente dos outros quatro, não é uma aliança com uma pessoa específica. Você colocou aqui ganhar imunidades. É, Pode falar sobre isso aí. Vamos lá, né? Foi assim, não... <risos> eu acho que eu nem sei se eu abordei muito disso na FTC, porque foi tão pouco tempo que às vezes eu deixei passar, mas... No começo do jogo, assim, a minha tribo, eu não sei por que a Mokoshi começou a ganhar prova e ter um alvo de Challenge biche. E eu via que muito do que acontecia era por causa da minha participação nas provas. Por exemplo, teve uma prova que foi eu contra Rabone, contra Eduardo Leal, contra Rafo, e quem que era outra pessoa muito boa em prova, contra o o Gritem, não sei, tipo assim, e eu ganhei de todas elas, fui o mais rápido, então, tipo assim, eu sabia o jogo, ele tava tava me botando o alvo de Challenge beast, aí eu virei e falei, tá, eu vou ter, eu já tenho um alvo de ser vilão, de ser rata, de ter amigos no cache, blá blá Vó, bora mais com o alvo de Challenge beast e falei, vou trabalhar com isso não adianta eu querer me pagar de burro em prova. Ok, isso é uma estratégia que pode ser muito boa. Só que, tipo assim... Eu não acho que eu ser ruim em provas, ia ser mais benéfico. Eu sabia que como eu tava indo bem, eu poderia usar delas para mexer com a cabeça das pessoas, bolar estratégias, bolar as planos A, as planos B, e ter possibilidades diferentes do que eu fazer. Então... É, chegou na Merge né? eu consegui oito imunidades eu queria ter batido o recorde do, do El. É, e eu digo também que a imunidade foi boa para mim não porque eu fiquei seguro e sim que elas mostraram que, que quando eu não tinha elas eu conseguia me desviar do alvo por exemplo, as pessoas não queriam essa prova, tá aí. Eu conseguia ganhar as provas e quando eu não conseguia, votavam em mim? Não. Apenas em um CT de quatro que eu estava vulnerável, eu recebi votos. No F4, eu sendo a pessoa mais visada, a grande parte do jogo, se vocês fossem ver nas respostas de, de, de CT, falando que eu poderia ganhar sprint, blá blá blá, e mesmo assim as pessoas não me tiraram, entendeu? Então, tipo, eu acho que a imunidade foi boa para eu me segurar no jogo, para eu fazer jogadas pensando em várias possibilidades e para eu provar para elas. Que um jogador pode ser completo, fazer estratégia, ter um social bom, ganhar a prova e ainda assim não depender só da prova. É como se fosse um bônus. Eu nunca achei legal uma pessoa que se escora em prova. Só que a questão é que eu não me escorei em prova, entendeu? A questão é que ela só foi um outro artifício muito bom para eu chegar longe. E eu não acho que seria válido as pessoas desmerecerem o meu caminho só por ter ganhado muitas imunidades, entendeu? É aquela coisa, eu tenho certeza que se todo mundo tivesse, conseguisse ganhar oito provas, eu duvido que elas não ganhariam, entendeu? Então, é isso. Muito bem, então, aí a parte dos cinco momentos concluída. Próxima, é, próxima etapa dessa entrevista de finalistas, para quem acompanha aí os outros jogos que tem por aí, Sabe que eu fui júri na franquia ao lado há pouquíssimo tempo, né? E trouxe uma pergunta que eu fiz para os meus finalistas, para o chá dos nossos finalistas aqui. Eu acho que essa pergunta é muito boa. É... Haddad, eu queria que você falasse para mim o seguinte. Se é, a temporada do seu V de Ucrânia fosse uma temporada televisionada. Tudo que vocês estivessem fazendo, tivesse sido filmado, tivessem construindo narrativas com base na história que vocês construíram aí durante a temporada. É, como você acha que ia ser o seu personagem? O que que você acha que as pessoas, que os espectadores iam assistir quando o foco estivesse em você? Tá. É, eu tenho que me inspirar em algum personagem, por exemplo, de Survival? Ou é tipo numa... Mas, no ah, geral, assim. Pensa, pensa na sua trajetória. Se você achar que tem um paralelo e você achar que, que é válido você fazer, tudo bem. Mas, se não, também pode falar da, da sua trajetória particular também, não tem problema. Tá. Ah, eu acho que, assim, com certeza eu seria um dos protagonistas né, da, da temporada. E eu seria visto como aquela pessoa que, desde o começo... Todo mundo sabia do potencial. Uma pessoa que já chega... De, tipo assim, nos jogos virtuais, a gente chega com um currículo, né? Se fosse na televisão, eu não ia ter currículo. Mas as, já, as pessoas iam perceber o meu potencial de cara. Não, não interessa como. E eu acho que eu seria uma pessoa avisada desde o começo. Uma pessoa que que conseguiu é, desviar de vários alvos uma pessoa que parecia estar por fora de bastante coisa, só que no, fim, no fundo ela era aquela pessoa que estava tipo, assim, parada só pensando, sendo calculista e analisando o que cada uma pessoa ia fazer em cada jogada, esperando as pessoas que eu confiava virem com as informações, a gente fazer o que a gente precisava fazer. Se eu precisasse sair dali da, da minha cadeira, eu preciso para fazer alguma coisa, eu faria. Mas é eu senti que eu tive um controle no jogo, de como eu era alvo, eu poderia fazer jogadas e não ser tão visado. É, por exemplo, respigarinha em outras pessoas. Todo, quase todas jogadas eu fiz pensando de uma forma de que eu não me fuderia e sim, eu poderia me fuder sim, mas que uma pessoa, pelo menos, se fuderia mais. Entendeu? Então, eu acho que eu seria visto como um jogador muito calculista, muito frio, que, tanto no questão social, porque eu sempre penso, cada pessoa tem um tipo de social, você tem que saber o que você vai falar, a forma, as gírias, sobre o que abordar, qualquer coisa com as pessoas. E eu sinto que eu fui muito populista nisso, para, tipo, eu não parecer uma pessoa forçada que está fazendo o mesmo jogo com todo mundo. Eu precisava ser uma pessoa totalmente dinâmica e, tipo, multifunções. Então, eu acho que seria um protagonista ali que, no, no, no, na pré-merge, ia ficar assim, de boinha, por enquanto, deixar um povo assim, ai, vai, gente. Pega aí o time um pouco, porque vocês estão precisando. Aí ia chegar na Merge, eu ia fazer um pouco de sonsa. Assim, ah, meu Deus, estou fodida. Ia lá, contornava. E no fim, assim, eu sempre estava lá rindo. Ah. Tipo assim, eu, eu seria um vilão pelo jogo, não pelas minhas atitudes. Então, não sei. Eu acho eu até penso na final, eu com o Pioti, é, assim... Eu vou fazer um paralelo. Eu posso estar sendo louco de estar fazendo um paralelo com o Survivor. Porque eu odeio essa temporada que eu vou falar. Desculpa se for spoiler. Quem não quiser, já para aqui agora. Mas teve uma temporada, no fim, que chegaram dois grandes amigos. Que eles, desde o começo, estavam juntos. Um deles era mais agressivo. Ele era mais... Pecava mais nesse, nesse quesito social. E o outro era mais calminho. Analisava mais... Tipo assim... E no fim, se eu ganho essa, eu acredito que seria a mesma coisa. É, o pior seria essa pessoa, essa da, da dupla, que não soube conter os danos, que agiu muito pelo emocional, que foi muitas vezes invasivo, muito é, bruto na forma de, de expor sua opinião, entendeu? E eu não, eu fui aquela pessoa que eu sempre dava um jeitinho de conseguir o que eu quero, sem precisar usar o meu ego, tipo assim, pra me provar que eu sou um bom jogador e eu mando em todo mundo, entendeu? Não, eu não preciso disso pra provar que eu sou um bom jogador, eu só preciso fazer tudo, descobrir tudo o que tá acontecendo, sair todo mundo que eu queria e pronto, chegar no fim, provar pras pessoas e ganhar, então acho que seria mais ou menos assim, mas com certeza um protagonista. Eu não nasci pra não ser protagonista, meu bem, desculpa. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, Leandro, nós vamos voltar um pouco no tempo, sair um pouco da, da, da estratégia, voltar um pouco no tempo. Eu queria que você contasse um pouco de como que foi o seu retorno. Se você estava esperando voltar, se você estava esperando o convite, como é que foi, se você aceitou de cara. Eu queria que você contasse um pouco de como foi. Tá. Teve uma temporada que foi Blood vs Water, que o V deles queriam que eu jogasse com o meu irmão Gêmeo. Só que meu irmão ele não curte isso, vai, tipo assim, não é desse mundo dos jogos, então assim, eu sabia que era impossível. E foi também numa época que eu tava afastado dos jogos, né? Que eu sou desde a época do Orkut, então chegou um momento dos jogos que eu, minha vida assim mudou totalmente, eu decidi me afastar por um pouco. E quando chegou esse convite, eu já meio que esperava, quando eu que eu já tinha voltado para os jogos, eu já tive tido algum sucesso, mesmo que não ganhando, eu já tinha provado para as pessoas que eu sei sim jogar, e eu esperava que eu voltaria Tanto que teve uma enquete, não lembro em que ano, do VD, que na categoria Second Chance eu fiquei em 16º lugar, que, a, que o público votava. Então eu imaginava que eles me chamariam. Também pela minha personalidade, tipo assim, eu gosto de aparecer, eu gosto de ser de fazer alguma merda, assim, na temporada. Eu não gosto de chegar lá e só ex existir, entendeu? Eu gosto de dar meu nome. Então, eu sei que pra eles isso seria legal. Então, quando eles chamaram, eu falei... Ah, na mesma hora eu aceitei, óbvio. Tipo, só que a única diferença é que todas as vezes que eu sempre joguei, eu nunca... Tive, eu, eu sempre estava à toa, eu não estava não trabalhando, ou eu estava na faculdade, então eu tinha muito tempo para fazer, para me dedicar ao jogo. Então, dessa vez, eu sabia que ia ser uma experiência diferente. Só que isso não significa que eu não ia me dedicar 24 horas, e não significa que eu ia acordar, dormir às 5 horas, 6 horas da manhã, acordar às 8, 9, ver tudo que estava acontecendo, Entendeu? Tipo, eu ia me dedicar da mesma forma, mas eu sei que ia ser mais difícil nessa questão. Mas eu não me arrependo de ter aceitado, não. Foi tudo. Ah, se se arrependesse também, né? Depois de ter chegado na final, nossa senhora. <risos> é, acho que é o principal objetivo, né? De qualquer pessoa que joga essa quantia independente do que, que você. do que, que você. de como foi sua trajetória anterior, é chegar na final. Né? Exatamente, tipo, tá, tem gente que quer provar que é bom jogador, tem gente que quer só superar a sua primeira colocação, só que, tipo, não, velho, todo mundo tá ali pra ir longe, pra ir bem, tipo, é second chance, é tipo assim, poucas pessoas ali eram indicadas a sprint, como o Eduardo Leal, poucas pessoas chegaram na F4 com o Pamplona, entendeu? Então, a, o clima era, todo mundo ele quer se provar, e eu não, eu não ia ser diferente, eu ia dar o meu máximo. Muito bem. Agora vamos voltar para o jogo e eu, eu adoro o chá dos finalistas, porque eu posso trazer esse quadro de volta. Para quem é das antigas, para quem me acompanha desde Romelha, sabe que tinha um quadro lá no chá com Alvinho? Que era o tacando Alvinho, que era um quadro que era para tacar alvo nas pessoas e que aí a gente foi entendendo que talvez não fosse tão bom durante a temporada o eliminado atacando alvo em quem ainda estava no jogo. Só que... Não temos esse compromisso com os senhores finalistas. Eles têm mais é que tacar alvo no outro mesmo. Então, trazemos o tacando alvinho de volta para os dos finalistas. E, nesse momento, o senhor Leandro Haddad vai tacar o alvinho dele no senhor Pedro e dizer por que, que o Pedrinho não merece ganhar a temporada e ser o representante de Ucrânia. Posso começar? Vamos lá. Primeiro, eu acho que o Pioti não merece ganhar... Igual eu falei no FTC, eu aprendi que Survivor não é só um jogo estratégico, social e físico. É um jogo de popularidade. No fim, as pessoas têm determinados motivos para votar em quem ganha. Seja no jogo, seja físico, seja social, seja a própria história que a pessoa contou, seja se ela emocionou a pessoa, se ela foi amiga, entendeu? Tem muitos fatores. E eu sabia que eu precisava investir em todos esses fatores. E o maior deles era eu não podia jogar como das últimas vezes, que era sendo vilão, falando, tipo, qualquer é merda para as pessoas, sabe? Sem me preocupar tipo, fechar os olhos, fechar as portas para as pessoas, e eu acredito que eu tentei ao máximo não fazer isso. E o Pioti, ele foi uma pessoa muito emocional durante o jogo, tanto um caso é esse, essa relação dele com o Wesley, eles flertavam desde o começo, isso foi crescendo durante o jogo, e o, o Pioti sabia que ele tinha que eliminar o Wesley, só que ele mostrava que ele não queria eliminar o Wesley. A partir do jogo, eu fui percebendo que ele queria carregar o Wesley o máximo possível, mesmo tendo a chance, por exemplo, de Wesley ganhar uma prova na F3 e o Pedrinho chegar na final com o Wesley e ele perder para o Wesley, sabe? Tipo, para mim, mostra que eu tomei decisões sempre pensando no futuro do meu jogo, sempre pensando estrategicamente, se seria bom pra mim. O Pioti, não. O Pioti, ele tomou muita decisão impulsiva, ele agiu muito sem pensar, ele, tipo, brigava com as pessoas que não concordavam com ele. Tipo assim, não é brigando que você vai fazer a pessoa entender o seu lado, sabe? Finge, finge que você tá em nada da pessoa, sabe? Inventa uma história, tipo... Sei lá, mas não briga com a pessoa, sabe? O Pedrinho, do mais de uma pessoa, bloqueou ele depois que saiu da temporada. Tipo, o Pedrinho falava, falava mal das pessoas. E uma coisa que eu aprendi é que as pessoas conversam entre si. Eu não posso sair falando mal, falando o que eu penso para qualquer pessoa. Você tem que pensar, entendeu? Tipo, o Pedrinho... Por exemplo, teve uma vez que o Ramon, é... na Swap, que eu, eu virei e falei assim pro Pedrinho, nossa, eu acho que o... Muito estranho essa lista, porque eu acho que o Ramon tá vazando para atribuir aquilo". Na mesma hora, o Pioti foi num chat que tinha eu, ele e o Yuri, e falou, o Ramon está vazando a lista. Tipo assim, o Pioti não tem a confirmação de que Ramon vazava a lista, entendeu? Ele jogou várias... Teve várias atitudes assim que ele não pensou no que acarretaria depois para ele. Ele afastou muitas pessoas no jogo. Pes Muita gente veio falar mal dele para mim, falar que não entendia o que ele tava fazendo no jogo. Entendeu? Então, tipo, o que eu pensava? Porra, se as pessoas não estão entendendo, se as pessoas não estão dando valor no jogo do piote, se as pessoas acham que ele também tá jogando emocional, que ele é impossível porra, por que, que eu não vou ganhar dessa pessoa? Tipo, ele tem um jogo muito ali, assim, comigo. Só que era nesse fator que eu acho que ele pecava. Por exemplo, ele era, às vezes, ele dizia que eu era egoísta por eu querer ganhar as imunidades. Só que aonde é ser egoísta, querer se salvar num jogo que uma pessoa só ganha? Tipo, numa prova que todo mundo... Tem chance de ganhar, entendeu? Por que, que eu sou egoísta só porque eu tô ganhando as provas? Sendo que, por exemplo, no movie que o Kleber fez quando saiu o Mosca, o Kleber fez esse movie para tirar o Yuri. Eu falei para o Kleber: porra, não, não tira Yuri, a gente tem que tirar o Mosca, o Mosca tem o rouba-voto. Eu, tipo assim, mudei o plano que o Kleber tinha feito, e eu sabia que o Piotti não tinha gostado. O Piotti fez o quê? Ele foi, em vez de ele conversar com o Kleber, em vez de ele fingir, ele foi na cara do Kleber, começou a brigar com o Kleber, começou a chamar o Kleber de egoísta, teve toda uma briga, Piotti foi e contou para Gritem, que era da aliança oposta, que ele também ia votar no... Ai, caralho. Que ele também ia votar junto com o Kleber no Mosca. Tipo assim, sabe? O Piotr, ele, ele queria ele sempre estar por cima, entendeu? No jogo. Ele não podia mostrar vulner... Vulner... vulnerabilidade. Tipo assim, ele tinha que provar que ele estava por cima por próprio ego, entendeu? Tipo, e eu não acho que é assim que funciona. Eu falava pra ele, porra, calma. A gente não tem que estar no jogo inteiro é, ali comandando, não. Não. Às vezes a gente comanda por baixo dos panos, entendeu? E isso é uma coisa que ele, eu acho que ele pecou muito. E... Acho que, assim, num geral, assim é por isso que eu acho que eu tenho que ganhar dele. Porque... Num contexto geral, de todos os fatores no jogo, eu acho que o meu foi muito mais equilibrado. E eu consegui fazer um manejo de júri melhor que ele. Agora... Não sei, espero que isso tenha valido a pena, né? Porque eu não queria chegar na final com o Débora, eu não queria chegar na final com o Yuri, com o Wesley, com o Marcela, com o Kleber, com ninguém, entendeu? Porque a partir do momento que eu sabia esses, essas coisas ruins do Piote, eram essas coisas que eu joguei durante o jogo inteiro para as pessoas, entendeu? Para elas verem que, tipo assim, o Piote não tá com um jogo muito bom. Assim, analisando como uma pessoa que sabe e gosta de survival. Ele tinha várias falhas ali, entendeu? Ele não continha os danos muito. Então, por mais que o Pioti foi uma pessoa que não foi visada para ser eliminada, ele, foi, ele não foi visado para ser eliminado por quê? Será que porque ele teve um jogo muito bom e cadelizou as pessoas? Ou porque... Ao mesmo tempo que ele cadelizou as pessoas, ele não apresentava perigo para ninguém, porque ninguém respeitava o jogo dele. Então, fica aí a dúvida, né? Então, por isso que eu acho que ele eu mereço ganhar em vez dele. Muito bem. Alvinho tacado. É isso. Agora a gente vai chegando ao final do nosso encontro. E agora é aquele momento doce em que você faz as suas considerações finais, Agradece se tiver alguém para agradecer, manda beijo para seus fãs, enfim, palavra sua. Primeiro, júri, eu quero que vocês não, tipo assim, eu quero que vocês vejam tudo que eu falei, sabe? Tipo, eu estou aberto, podem perguntar o que quiser, Pioche, você pode também perguntar o que quiser, eu estou aqui para ganhar e eu vou fazer de tudo e eu nunca escondi isso de ninguém. Então, bora para guerra. Agora eu quero agradecer a moderação por ter me chamado, foi tudo. Tipo assim, depois desse jogo, eu, desculpa, eu só volto daqui uns cinco anos para jogar alguma coisa, porque não aguento mais. Assim, falou Leandro, a ah, alvo, entendeu? Então, não dá. Aí, mas foi muito bom, eu estou muito feliz de ter chegado nessa final e chegado com né, minha irmã, piota. Tipo, nunca imaginaria que isso poderia acontecer e é uma experiência totalmente diferente para mim. Eu tô muito feliz. Eu quero mandar um beijo para as pessoas que torceram para mim, para as pessoas que me ajudaram. Vamos lá, falar uns nominhos especiais, como é minha irmã Fuli, né? Que teve que aguentar eu aqui em casa. Puta que pariu, sofreu demais essa garota. <risos> quero também mandar um beijo para pessoas que me ajudaram sempre, tipo a Bia, o Coen. A, a Isa Pérez, então, e pessoas que sempre estavam ali na torcida, sabe? Me, me Isso é uma outra coisa, porque os outros jogos, o último que eu joguei, eu não tinha torcida, sabe? Eu voltei para os jogos, eu era totalmente desconhecido, eu cheguei na final de TW Peru, teve uma enquete, quem você quer que ganhe, Leandro ou Coleto? Coleto, 60 votos, Leandro, 5 votos, entendeu? Tipo... Foi totalmente uma experiência diferente de tipo, nossa, eu, realmente o povo gosta de mim, hein? Legal. Então, tipo, eu não queria decepcionar as pessoas, sabe? Eu também não queria me decepcionar porque eu amo muito Survivor. Então, tipo assim, porra, não é possível que eu não entenda de Survivor. Alguma coisa ali tá certa. E é isso, não sei. Eu... Se eu esqueci, jure se eu esqueci de falar alguma coisa. Tipo assim, a gente teve um tempo muito rápido para fazer o FTC. A gente acabou ontem, o jogo era quase duas da madrugada. A gente tinha que virar o, o FTC até hoje de tarde. Então, tipo, foi tudo muito corrido, muito exausto. E vocês sabem como a temporada foi. Então, por favor, não fiquem muito putos com isso. E é isso. Obrigado, todo mundo. Desculpa aí qualquer um, qualquer pessoa que eu magoei nessa temporada, mas para mim isso é um jogo e eu sempre vou jogar para ganhar. Muito bem, muito bem, amigo. Olha, da minha parte, queria dizer o seguinte. Parabéns pelo jogo. Inacreditável que vocês fizeram. O jogo de vocês muito legal de acompanhar. Eu tava ali. Eu, como eu participo das entrevistas, acaba que as pessoas me contam uma coisa ou outra. Eu prefiro ficar quietinho sem me manifestar muito, mas eu tava acompanhando de perto e eu sei que essa final é uma final de dois grandes jogadores que realmente carregaram o nome da temporada nas costas com muito louvor, assim, sabe? Eu acho que qualquer um dos dois que ganhar vai ter a temporada tá muito bem representada. Então é isso. Espero que você esteja satisfeito com, com a sua trajetória. Boa sorte no FTC. Agora agora que a guerra começa mesmo, né? Agora agora que o jogo começa de verdade, quem já passou por no FTC sabe disso. Então, é isso. Boa sorte, sucesso e que o melhor. E para vocês que acompanharam o chá aqui, o chá até aqui, e que acompanharam o chá durante toda a temporada, muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo feedback, por tudo, pelos comentários, pelo incentivo também. É para vocês que eu faço tudo isso e espero que a gente se veja aí mais vezes. Outra um beijo, coisa, gente. Eu, eu queria então... agradecer você, amigo. Eu queria agradecer você, porque você é tudo. O seu chá está... Foi tudo nessa temporada, eu assisti todos os chás inteiros, eu não pulei nenhuma parte, entendeu? Pisou, amigo, pisou. Ah, tudo pra mim, obrigado, amigo, obrigado pelo carinho também. Gente, então, beijo, até o próximo, sei lá. <risos> tchau, tchau.